Gente, um dos assuntos que eu tenho ministrado nos últimos anos, dos quais eu mais ouço testemunho das pessoas, é o que está nesse livro, o Agir Invisível de Deus. Aqui compartilhamos sobre a soberania de Deus, que usa circunstâncias que nós não entendemos, para trabalhar em nós e nos conduzir à maturidade. Esse livro é um chamado A Fé e Confiança, num Deus que é fiel, que não falha e que tem a capacidade de gerenciar todas as coisas, fazendo com que elas concorram para o nosso bem. Essas lições me foram dadas por Deus, por meio da Sua Palavra, depois de um acidente de carro que me fez questionar muito o cuidado de Deus. A descoberta ao final, tanto de como Deus usou aquilo, como dos princípios da Sua Palavra, foi algo revolucionário na minha vida e tenho certeza que vai ser também na sua.